Bom dia a todos. Como é, pedido anteriormente, meu nome é Letícia e eu trabalho no Ministério do Meio Ambiente, no Departamento de Políticas para o Combate ao Desmatamento, dentro da Secretaria de Mudança do Clima e Qualidade Ambiental. É, desde 2012, é, venho tocando, liderando essa agenda de rede pelo MMA, com a saída da Nathalie, que estava à frente disso desde 2011. É, e somos duas pessoas no Ministério do Meio Ambiente eu e o Alexandre Fedeirinho, meu colega que participou da última reunião do GCL específicos um para a rede né? é, dentro do Departamento de Políticas de Combate ao Desmandamento é, estão o BBC Dan e o BBC Rato e tem outras pessoas liderando essas agências é, me pergunto para falar um pouco o texto geral de rede do Brasil e do mundo. Eu espero conseguir falar sobre isso em 20 minutos, né? muita coisa. Vai ser um pouco superficial, mas a gente pode entrar em detalhes dependendo das perguntas que houver. Ah, eu queria agradecer o convite né, do José, de todos aqui, agradecer pela, pelo espaço né, de poder conversar com vocês, é, dizer que é, nós, do Governo Federal, estamos tocando essa agenda. Tivemos um ano, em 2014, bastante intenso de respostas e de implementação do Marco de Varsóvia para a Rede, né, que foi aprovado em novembro do ano passado, exatamente para obter o reconhecimento desse resultado, que é em grande medida do trabalho de de redução do desmatamento. Então, a gente ficou muito no escritório, mexendo o formulário, fazendo submissões, etc., para que esse resultado fosse efetivamente reconhecido pelo ANSCC, então, um pouco mais sobre isso. A tendência, em 2015, é que a gente volte a um diálogo mais próximo com o estado. Peço desculpas, mas, infelizmente, como uma equipe de duas pessoas, né, é difícil de acompanhar, de estar sempre presente, a gente espero que agora esse contato se de forma mais é direta. Então a estrutura da apresentação é responder a todas as pontos que me foram pedidos para falar, é, trata de um contexto internacional que foi onde ocorreram a maior parte das evoluções no último ano Falar um pouco do marco de Varsóvia para a rede, que é essa arquitetura internacional do ano do é ANFCCC para essa temática, a implementação do marco de Varsóvia para a rede pelo Brasil, falar um pouquinho do o GPF, que é o Green Climate Fund, né, o outro GPF, é, que recentemente teve uma primeira decisão é, de um modelo lógico inicial para o pagamento para resultados, falaram os pontos pendentes na UNFCCC, que devem ser discutidos nessa copa em Lima, em grande medida a agenda de rede, as agendas de discussão no âmbito da convenção já foram fechadas, é uma boa notícia, é, mas existem alguns pontos de políticas alternativas que ainda têm que ser discutidos para que a agenda seja oficialmente fechada. No contexto nacional, o foco que me foi pedido é a questão desse Estrela Nacional de Rede, que já está em elaboração há quatro anos, que muitos de vocês participaram dos processos a incorporação de sugestões nas partes interessadas, é, o desenvolvimento do sistema de informação de salvaguarda e os próximos passos para é, o Brasil. É muita coisa. Começando então no contexto internacional. A maioria das pessoas aqui é já deve ter visto esse slide umas mil vezes. né? É, então, em, do, em 2005, é quando o foi introduzido na agenda da UNFCCC, inicialmente tinha-se uma discussão muito forte da questão do desmatamento evitado, né? é, com uma projeção de um desmatamento que haveria dado a pressão numa uma determinada área, mas com o decorrer do tempo, o tema foi evoluindo é, e as atividades que foram concordadas lá em Cancún, em 2010, foram aquelas cinco atividades que a gente conhece, né? a redução das emissões provenientes do esgotamento, a redução das emissões provenientes da degradação florestal, o papel da conservação, o papel do manejo sustentável das florestas e o aumento de estoques, né? a recomposição florestal, a restauração tendo em vista a questão da mitigação das mudanças climáticas, da mudança do clima em países em desenvolvimento. Então, o que acontece? Países em desenvolvimento, no âmbito da Convenção, não possuem uma obrigação de redução dos seus gases de efeito estufa. Pensa-se na responsabilidade histórica dos países ricos, que no decorrer do tempo é, contribuíram para as emissões que levam a esse efeito estufa e que eh, os países em de desenvolvimento, ainda no processo de crescimento econômico, eh, não deveriam ter uma obrigação tácita de redução das suas emissões, porque isso tem um respaldo direto com suas economias. Então, pensou-se no âmbito da convenção em incentivos e políticas, né, incentivos positivos, que levassem aos países em de desenvolvimento a fazer ações que levem à redução de emissões. Então, esses incentivos no caso de RED, vem na forma de um pagamento por resultado. RED é um mecanismo bastante inovador, mesmo no âmbito da convenção, porque é diferente de projetos e de outras é, abordagens adotadas em outros temas, RED tem uma abordagem que tende para o nacional. Né? Você pode ter implementação subnacional no início, mas a ideia é que você tem que ter um planejamento de como essa estratégia chega ao nível nacional. A outra questão que é bastante inovadora de RED é que você atinge os resultados primeiro e depois você recebe esse pagamento, então o pagamento com performance. É uma coisa tão inovadora que no âmbito da OLSDC, quando você vai é, tratar do tema, é uma questão que tem que ser sempre colocada na pauta novamente. As pessoas têm dificuldade de entender que o pagamento já vem por um esforço que foi feito antes dele. E essa discussão leva a um desafio muito grande quando você chega nos meios de implementação, quando você vai tratar disso para o fundo verde, para a mudança do clima, por exemplo. Eles não conseguem entender que toda a estrutura já foi feita antes e que diferente da lógica de projetos, eles vão estar efetuando o um pagamento por performance. Então é um desafio grande. É, então foi passada toda essa linha do tempo, né, que é bastante extensa. As negociações com quase 200 países tomam bastante tempo. Até que em 2013, em novembro, ano passado, é, consolidou-se o marco de Vassóvia para a que é um conjunto de sete decisões, e cria as regras e os procedimentos para que os países em desenvolvimento obtenham então esse reconhecimento do seu resultado perante a Convenção IV é, das Nações Unidas para a Mudança do Clima e eventualmente recebam os pagamentos do resultado. Essa diferenciação é importante. Você conseguir o um reconhecimento, né? você protocolar os seus resultados lá e ter a verificação, a chancela da ONFCC de que esses resultados são reais, não gera o um direito de receber um pagamento pelo resultado. Então, é uma coisa bastante frustrante. Né? Você tem um estado reconhecido, mas você não tem essa contrapartida é, com um direito. É, mas eu vou falar um pouco mais disso assim. Então, Marcos Varsóvia é esse conjunto de sete decisões. Não significa, que a implementação de redes, segundo a ONSCC, são só essas decisões que estão implementadas, mas é basicamente um guarda-chuva que fecha todas essas discussões em oito anos de negociação. Né? Então você tem os procedimentos e orientações para uma avaliação técnica das submissões de líderes de referência, que são a referência a partir da qual os resultados são medidos, né, as modalidades para Sistemas Nacionais de Monitoramento da Cobertura Florestal, é mais uma decisão. A questão dos vetores do desmatamento e da degradação florestal, que é uma decisão bastante ampla. A questão das modalidades de MD, né, que é tão dito por todos o tempo inteiro, aquelas siglas que significa a mensuração, o relato e a verificação do resultado, ou seja, efetivamente atestar que aquele resultado é real, e que aconteceu naquele espaço de tempo que corresponde àquele valor que o país está dizendo, o tempo é a frequência da apresentação do sumário de informações de salvaguardas, aqui é importante desde já já fazer uma distinção, né uma confusão comum que é feita. Um dos elementos para que um país seja considerado um país rede, né? é, depois que ele passou pela readiness, e ele está ready for red é o sistema de informação de salvaguardas e é um sistema, é uma página na internet, um conjunto um arcabouço que garante a implementação das salvaguardas o sumário de informações de salvaguardas é uma coisa completamente diferente, é um relatório que atesta né, o que tira uma fotografia da implementação das salvaguardas no país naquele momento e esse sumário de informação de salvaguardas é um requisito para o pagamento do resultado, enquanto o sistema não é um requisito para o pagamento do resultado. É uma distinção que é importante você ver, porque às vezes são felizes conclusões, mas eu vou falar um pouco mais disso a seguir. O Programa de Trabalho para pagamento por Resultados, finalmente chegamos no que interessa, né? Show me the money, cadê o dinheiro? Então fala, é, depois que você passou por isso tudo, você está apto a receber o pagamento por resultado, e essa decisão final, que é a questão da coordenação de apoio para eh, a implementação dessas atividades de rede, que é uma decisão um pouco estranha, que causa bastante confusão, que ainda demanda uma certa, um certo amadurecimento por parte dos países para entender o que essa coordenação de apoio significa efetivamente. Então, o que, que é o processo de rede não é necessário? Eu sou um país, eu tenho aqui um resultado e eu quero que esse resultado seja reconhecido pela UNFCCC. O que, que eu tenho que fazer? O primeiro passo, desculpa a letra, mas é tanta coisa que a gente precisa de caber no informe, é, é a submissão dos níveis de referência. Então, eu vou apresentar o UNFCCC aonde eu estava, de onde eu vim. Esse nível de referência tem uma série de requisitos que você tem que cumprir no documento, tem que tem que constar dele, etc. Ele passa por uma análise técnica por dois especialistas no âmbito da Convenção. Então, a, a Convenção Quadro das Nações Unidas possui um grupo de especialistas que é chamado roster of Experts. Ela tira de lá dois especialistas, um de país desenvolvido, outro de país em desenvolvimento, para ter um equilíbrio e de poder, e esses dois especialistas, com assessoria do secretariado da convenção, fazem a avaliação do nível de referência, seguindo o que foi determinado é, na decisão é, 13 do mato de Barçó. Depois de passada por análise técnica, gera-se um relatório, e esse relatório serve de base para um outro documento, que é o anexo RED. Eu estou sem meu óculos, mas é um anexo de red, que é um documentinho que basicamente repete informações do nível de referência, mas que usa aquela mesma metodologia, aquela mesma ideia, e aí sim faz o cálculo. Fala, bom, eu estava aqui em termos de emissões, agora estou aqui, a diferença entre a minha referência e aonde estou é o meu resultado. Então, apresenta esse resultado novamente ao NFCCC. Esse anexo de rede vai com um relatório bienal de atualização, que é o BUAR. O BUAR é, um, é um documento que é uma síntese do inventário nacional, que é sempre a referência para tudo que os países submetem. Então, o nível de referência tem que ser consistente com o inventário, o anexo de rede tem que ser consistente com o inventário. E o BUAR apresenta um resumo do inventário e, ao mesmo tempo, informações sobre as ações de mitigação. Dos países em desenvolvimento, para que seja feito um acompanhamento é, menos espaçado do que é o inventário. O inventário é de quatro em quatro anos e o relatório bienal é de dois em dois anos. Então, junto com o relatório bienal, você pode apresentar uma série de anexos de informações relevantes para aquele país. Dentre os anexos, está o anexo RED, que é onde é apresentado o resultado do país à convenção. O anexo, então, passa mais uma vez por um processo de verificação no âmbito da convenção. Mais uma vez, dois especialistas vão olhar o relatório do nível de referência, vão olhar o cálculo que foi feito no anexo e vão atestar, vão verificar esse resultado apresentado pelo país. Outro documento, então, que é também um requisito para o reconhecimento desse resultado e eventual pagamento é o sumário de informações sobre a salvaguarda, pela né? fotografia que eu falei com vocês antes. Existe uma certa de, é, flexibilidade sobre a elaboração desse sumário. Por quê? É, a salvaguarda se trata de questões sócio muitas questões econômicas e sociais dos países, questões indígenas, que vão variar muito de país para país, que são populações tradicionais indígenas, na República Democrática do Congo, na verdade, são todas, ali, é diferente do que é no Brasil. Então, cuidado, uma flexibilidade para os países elaborarem os próprios relatórios. E esse sumário de informações sobre salvaguardas segue junto com a comunicação nacional. No nosso caso, você pode também é, simplesmente submeter a plataforma de rede da convenção. Ele não passa por qualquer tipo de avaliação. É, depois disso, é feita então análise do anexo técnico por especialistas no âmbito da convenção, que é uma, uma repetição dessa análise técnica de nível de referência. É, e uma vez que tudo, todo esse processo se, se fez, foi terminado, a inclusão das informações, dos resultados, é feita num portal de informações da convenção. É como se fosse um registro, aonde o um registro da própria UNFCC, mas é, não é um registro porque, enfim, porque não é um registro é um, um portal de informações onde é, constam os resultados em toneladas de CO2 equivalente e todas essas informações pela transparência mesmo né, para que não só as partes interessadas mas eventuais financiadores vejam e, e falem não, bacana, o Brasil conseguiu atingir esse resultado na Amazônia do vendo aqui os me interessa fazer o pagamento do resultado a esse país então, é uma, um portal de transparência mesmo. Com base nessas informações que constam desse portal de informações, é feita, então, a captação de recursos pelo país ou pelas partes que forem designadas por esse país. Não necessariamente só a entidade nacional do país faz a captação. Isso é uma coisa que fica é, em de responsabilidade do país, apontar quem quer para fazer a captação com base nos seus resultados nacionais. E aí, já entrando um pouco naquela resposta às demandas que foram feitas e acolhidas, essa é uma delas. Isso foi uma, um pleito muito grande do Brasil quando das negociações do Marco de Varsóvia, que houvesse uma flexibilidade para não só as entidades nacionais intermediarem a captação de recursos, mas que também essa entidade nacional tivesse a autonomia de apontar outras entidades para que elas mesmas diretamente fizessem captação de recursos com base nos certificados nacionais. Isso foi um pleito dos estados que veio muito forte é, de uma força-tarefa que a gente fez com os estados em 2012, e, com base nesse pleito defendemos internacionalmente foi então reconhecido então existe essa é, possibilidade uma vez que é feito o pagamento dos resultados essa informação do pagamento do resultado também deve constar no portal de informações para evitar a o do, do por pagamento pelo resultado, então é como se você tivesse, hum, não é um cancelamento mas é como se, se não tivesse mais disponível para o pagamento, porque já foi feito o pagamento por resultado então, as informações que constam desse portal de informações, né? Nesse, é, nessa ferramenta. Os resultados para cada período expressos em toneladas de CO2 e o link para o relatório, para você saber né, as informações de onde veio esse resultado. Os níveis de avaliados e o link para o relatório de avaliação. O sumário de informações sobre as salvaguardas como elas foram respeitadas e implementadas. Por isso que é também, porque ele vai é, mostrar a implementação das salvaguardas correspondente a esse resultado que a gente está falando aqui, Quanto a ferramenta do sistema de informação de salvaguardas é uma coisa permanente, que monitora através do tempo a implementação da salvaguarda. É um link para a Estratégia Nacional de RET, que é um dos requisitos também para que o país seja apto ao recebimento do pagamento por resultado, e as informações sobre o sistema de monitoramento que já constam desse documento, do anexo técnico que apresentou o resultado da convenção. Bom, então vamos à implementação de todas essas regras pelo Brasil. Eu posso parar Não. É, Bom, então foi decidido o Marco de Vasol, em novembro de 2013, e passamos então um, uma etapa nova de rede, né? Depois de oito anos de discussões, passamos então à implementação. Então, com o retorno de Varsóvia, é, em fevereiro já de 2014, foi criado um grupo de trabalho técnico sobre RED para apoiar o governo federal no desenvolvimento das substituições técnicas de RED ao NFCCC. Esse grupo de trabalho técnico é composto por especialistas é, em questões técnicas mesmo, mensuração de carbono, questões de biomassa, monitoramento, satélite, é, espaciais, é, equações alométricas, etc. de instituições renomadas, INPE, é, INPA, FUNCAT, é, instituições das universidades federais, etc. É um grupo de nerd, né, que dão um apoio técnico para o desenvolvimento dessas submissões. É, a primeira submissão, esse grupo técnico, de trabalho técnico, já se reuniu três vezes em 2013, para a elaboração, 2014, desculpa, perdida no tempo, para a elaboração da primeira submissão de nível de referência do Brasil, e é, com base nos dados, nas informações que tínhamos e no, que, no trabalho que foi feito e nos prazos que tínhamos para a submissão, porque lembre-se, o relatório bienal, que é o que apresenta o resultado, ele é apresentado só de dois em dois anos. E esse ano, agora no final de 2014, nós tínhamos uma janela de oportunidade, porque é quando o Brasil vai apresentar o seu relatório bienal. Mas o anexo de rede só pode ser apresentado com os resultados depois que o nível de referência já passou por avaliação. Então, para dar tempo, a ONSTCC criou um calendário específico para países que quisessem apresentar os seus, os seus resultados ainda em 2014, e a gente teve basicamente cinco meses para desenvolver o nível de referência em tempo para apresentação dos resultados ainda em 2014. Por quê? Apresentando os resultados em 2014, a gente vai obter um reconhecimento dele, nesse processo longo, eu falei antes, só lá em junho, julho de 2015. E aí a outra opção para apresentação de resultados seria só em 2016. Então foi uma coisa bem expedita mesmo, uma opção de ter esses resultados reconhecidos o mais rápido possível. Tanto que o Brasil foi o único país que em junho apresentou um nível de referência. Esse nível de referência é, é do bioma Amazônia, recortado mesmo o bioma Amazônia, diferente do nível é, da linha de base do fundo da Amazônia, não é a Amazônia legal, é o bioma Amazônia. É, ele é focado só na redução de emissões do desmatamento, ele tem reservatórios é, abaixo e acima do solo inteira e ele já aponta um caminho para o futuro, que isso era é um ponto fundamental para os especialistas do grupo técnico. A gente não pode parar na Amazônia, a gente não pode parar com o desmatamento, a gente tem que não sempre, nem sempre parar de ir apagar incêndio, né? não pode toda hora, ah, é imediato, é urgente, vamos apresentar em cinco meses um nível de referência. Vamos ter um, um, uma agenda de trabalho para que as submissões no futuro sejam desenvolvidas em tempo, é, com, um processo que, com mais público. Né? Então, o anexo da submissão já apresenta mais ou menos o que nós temos para os outros biomas e atividades e uma intenção de que isso no futuro resulte em outros é, níveis de referência. São emissões brutas de CO2 por corte raso, que é a forma como... É, os dados do Prod são apresentados para ter também a consistência com o segundo inventário, que era o inventário mais nacional, outra mais atual. E então foi submetido em junho de 2014. Passamos por um processo de avaliação muito intenso, porque diferente de, do que vai acontecer daqui para frente, geralmente dois especialistas pegam quatro países para avaliar, e dessa vez eram dois especialistas com muito tempo em suas mãos para avaliar só o nível de referência do Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, eles entraram nos dados, eles pediram um exemplos. Chegou em momentos a gente apresentar para eles planilhas com 700 mil linhas, é, com exemplos de, da transformação né, do mapa e dos dados por polígono, porque eles realmente queriam refazer os dados é, que foram apresentados pelo Brasil. Um nível que a gente nem mesmo esperava de um processo como esse. Esse é o freio, né, do Brasil. A ideia básica dele é manter o ano de 2006, desculpa, 1996 como base. Esse era o ano já utilizado pela Política Nacional de Mudança do Clima, também utilizado pelo Bielmo Amazônia. Então, para manter alguma consistência com essas políticas, o ano base foi o mesmo. Mas a abordagem aqui é diferente tanto da política, que segue essa linha reta até 2020, né? só uma projeção reta até 2020, e diferente também do Fundo Amazônia, que é uma média móvel, ele né, deixa de considerar 96 97. Essa opção de manter, manter o ponto de 96 foi uma opção do grupo TEC, é, como um meio do caminho entre uma opção e outra, e também com uma ideia de, da importância da série histórica e de se melhorar essa série histórica no tempo, com base em informações que são relevantes para as políticas e para o histórico do desmatamento. Então, aqui são os dados, né? você tem, é, você utilizou uma base de dados diferente dos dados da linha de base na Amazônia, a gente não utiliza a taxa do PRODES, na realidade é o número do é, incremento do desmatamento ajustado, que também é diferente do incremento do desmatamento, porque como você está olhando para trás, você pode ir colocando diferentes desmatamentos que ocorreram nos diferentes anos, mas que estavam cobertos por nuvens, depois... Então ele é ajustado, por isso ele é ajustado no decorrer do tempo. A submissão do processo de avaliação foi revisada para dar maior clareza e essa nova versão da submissão, juntamente com o seu relatório, será postada pela, pelo secretariado da ONSCCC, é, depois de terminado o relatório e terminada essa avaliação, no site deles no dia 27 de novembro. E aí essas sobre a diferença entre incremento, taxa, incremento ajustado, que eram dúvidas que surgiram, estão melhor explicadas lá. Então, para os anos de 1996 a 2005, a referência, é né, o número a partir do qual é calculado o resultado é esse, e de 1996 a 2010 é esse. Não existe, no ano do NSCC, um requisito para que seja feito esse ajuste. A gente poderia manter esse número aqui até 2020, como a política fazia. Mas optou-se por fazer o ajuste para representar as políticas que estão aí, que estão levando a resultados. Assim, é uma coisa mais voltada, é, mas não é, é, uma, é como se fosse uma auto-punição, porque o que a gente vê os países fazendo é ou manter uma média fixa, ou alguns estão até projetando para cima o seu desmatamento. Né? Então, é, isso aqui foi também questionado por alguns que a gente deveria manter o que a política faz. E outros disseram que deveria ser mantida a média móvel do Amazonas, que é mais punitiva ainda. Então, foi o meio do caminho, não vai agradar todos. Né? Então, aqui é a entrega né, para mais informações, a gente está tentando manter o site do IMA o mais atualizado possível. Ele está agora traduzido para o inglês também, para aumentar a transparência das informações. Estamos elaborando notas informativas. É, policy briefs para atingir o maior número de pessoas. O que aconteceu com a submissão do nível de referência também foi que, dado o curto prazo do tempo, a gente já desenvolveu ela em inglês. A gente não tem nem recursos, nem meios para fazer essa tradução no tempo que quilos, era que dado. Mas então a gente quer fazer essa tradução, fazer essas notas informativas para atingir o maior número de pessoas. É, bom, em termos de MRV, é, o MRV vai ser esse processo de avaliação do nível de referência e de verificação do anexo de RED. É, foi definido todo um processo específico para a RED, mas que acompanha o processo de análise e consulta internacional desenvolvido para as NAMs. É, enfim, então todas as informações nas decisões e aqui. Para abordagens de mercado, isso aqui é para o pagamento por resultado, isso aqui é para abordagens de não mercado. Para abordagens de mercado, podem ou devem haver novos requisitos de MRV é, a serem desenvolvidos no futuro. Então, o que a gente está falando aqui são de regras e procedimentos para um pagamento pro, pelo resultado, que é uma obrigação de financiamento do país é, desenvolvido, mas que não gera para ele... Qualquer offset, qualquer compensação de emissões. Desculpa, mas é também foi importante só diferenciar o mercado no mercado, porque tem gente que está vindo pela primeira vez no treinamento. Tá. É, então, assim, essa diferenciação não é preto no branco. Né? É, existem, é, mas o gênero, o consenso geral é que abordagens de mercado são aquelas onde há transferência de um crédito ou um título a uma parte que pode, então, usufruir desse crédito ou título para reduzir suas próprias emissões. Então, essa seria uma abordagem de mercado. Na abordagem de não mercado, é, não há essa transferência é, das reduções de emissão. a um pagamento por um resultado, que é uma recompensa por um esforço com, aos moldes, por exemplo, dos... É, programas de PSA. Você está pagando por um resultado, mas geralmente você não, isso não tem uma contrapartida em termos da sua contabilidade de carbono dentro de um sistema regular, o então, então, é, isso. Isso. é como ah, ah, o isso? é Bom, o sumário de informações sobre salvaguardas é aquele documento que eu falei que é a fotografia. Ele vai junto com a comunicação nacional. É nesse ponto que a gente está agora focado, que o, a avaliação do nível de referência deu um... É, parou a intensidade dela duas semanas atrás e a gente teve um tempo de focar nesse sumário de informações das salvaguardas. É, lá em Varsóv, a gente concordou que esse sumário passasse a ser um requisito para o resultado, que era um pleito que vinha da sociedade civil há muito tempo para fazer essa correlação de obrigação com a salvaguarda. É, mas o sumário, igual eu falei antes, é diferente do sistema, o sumário é aquela fotografia, eu vou falar, bom, esses resultados no Brasil, atingidos entre 2006 e 2010, é, tinham, à época, tais mecanismos legais e institucionais sendo implementados para garantir que não houvessem danos às comunidades tradicionais, para garantir que não houvesse a conversão de áreas naturais em áreas plantadas e assim por diante. É, ele apresenta esse status da implementação das salvaguardas. O, como ele segue com a comunicação nacional, ele tem um rito próprio de consulta pública, que é, é enfim, dirigido pelo MCTI, né, que é o responsável pela comunicação nacional. Mas como as salvaguardas é, são uma questão bastante fundamental e específica, a gente resolveu criar um processo específico para esse relatório. Então a gente... Em primeiro lugar, inicialmente criou-se um painel técnico para a discussão do que são as salvaguardas do Brasil. Esse painel técnico produziu um relatório de levantamento, e esse relatório em 2000 e. A Brenda que me corrija, em 2012? 12. 12 13. E esse relatório de levantamento ele foi um, um insumo para o um consumo próprio do governo federal e serviu para duas coisas. Ele serviu de base para a gente pensar no sistema de informações e ele serviu de base para a gente pensar no sumário de informações. Mas ele não é um ou outro, ele foi só uma base para a gente pensar bom, então o que são as babadas do contexto brasileiro? E com base nesse pensamento, aonde estamos? E aí a partir do levantamento também pensar qual, quais são os sistemas existentes? Qual é a interoperabilidade dos sistemas? Como que a gente pode construir um sistema em cima desses que responda às demandas é, das salvaguardas, que responda, respeite as salvaguardas, que acompanhe as salvaguardas. Então, esse relatório do painel teve esses dois usos. Nesse momento, é, com relação ao relatório, ao sumário, ele ficou disponível na internet por 15 dias. Eu sei que é um prazo curtíssimo, mas é, foi o que a gente conseguiu... Naquele momento também, por ser ano eleitoral, a gente não podia ter colocado ele antes das eleições terem ele terminado, senão ia parecer que era um... Enfim, é... ficou por 15 dias, nós fizemos uma reunião em Brasília com alguns dos membros do painel técnico, um pouco para explicar o processo, onde estamos, para onde vamos, etc. Estamos agora revisando esse sumário de informações com base nos insumos que recebemos, tanto dessa reunião como diretamente pelo site, pelo e-mail. É, vamos então finalizar esse sumário até sexta-feira para que ele seja enviado ao MCDI e aí então ele passa por uma consulta é, junto com a comunicação nacional que é liderada por eles, mas aí nós também receberemos os insumos é importante é, dizer que apesar dessa primeira versão ser finalizada na sexta-feira ainda haverá um tempo para que novas contribuições sejam recebidas então eu queria convidar todos para consultar o site e continuar acompanhando isso que a gente precisa da ajuda de vocês para melhorar e se sumar é, o sistema por sua vez é todo um outro processo é, nós estamos é, fazendo uma descentralização de recursos do orçamento do MMA para a Universidade de Lavras para fazer uma primeira é, uma primeira análise dos sistemas existentes das informações que eles contêm e dessa interoperabilidade para então fazer a modelagem do sistema então é um ponto bastante incipiente a partir dessa modelagem a ideia é reunir pessoas e partes interessadas para então discutir o sistema nas nos recursos que nós recebemos nós recebemos uma certa confusão, achando que o relatório já era o caminho do sistema. Não é isso. A gente ainda vai fazer um processo do próprio sistema, devagar, sempre. Então, aqui eu fiz esse slide, que é um pouco tosco, assim mas para tentar mostrar essa diferença entre os dois. né é, Você tem aqui marco legal, institucional, de várias áreas que contribuem né, para são as salvaguardas, você tem alguns sistemas de informação que contam com informações relevantes para o CISRED mas aí no topo da pirâmide você tem uma coisa completamente separada que já é o CISRED né? é, o sumário de salvaguardas ele vai só até aqui ele não chega no sistema ele só com um caminho fala vamos trabalhar para um sistema, mas ele não para fazer essa distinção Bom, aqui a decisão que é a fundamental para a gente, que é o Programa de Trabalho para Pagamentos de Resultados. Ponto-chave da decisão é esse papel central do Fundo Verde para o Clima para o financiamento de RED, é, e também essa indicação de que outras entidades que financiam RED, se fizerem o um reconhecimento do pagamento que estão fazendo, têm que seguir o claro, que foi definido pela LFCCC, não dá para você fazer qualquer coisa fora da convenção e depois demandar um reconhecimento de um pagamento que foi feito. Existem regras e procedimentos que têm que ser seguidos. É, quanto ao GCF, ao Green Climate Fund, é, houve uma decisão agora, acho que em setembro, é, em Barbados, de um primeiro modelo lógico para o pagamento do resultado ré. Então é um primeiro passo, ainda faltam várias coisas a serem definidas, mas pelo menos ele, ele trata dessa questão de mudança da abordagem na forma como esses fundos tradicionais financiam é, investimentos em florestas em países desenvolvidos, passando da lógica de projetos para uma lógica sem tendência nacional. Eu pus o link aqui para vocês olharem depois. Tem uma matriz como esse modelo lógico. Leva em consideração os elementos das decisões de rede ao momento e pensa nessa mudança é, pra, de avaliação de impactos, tomando como referência o resultado, essa questão da lógica da performance primeiro, o pagamento depois, e etc. Pontos pendentes na maneira é? vocês têm. Olha, a culpa não é minha que a apresentação está demorando. Ela me deu um, um tema gigante, né, Mariana? Então, bear with me. E o tema é curto. Ah? Tá. É... Abordagens alternativas estão sendo discutidas nesse momento. Então, você fechou tudo que era pagamento do resultado, que a convenção podia fazer, foi ter. Existem algumas definições que ainda precisam de ser feitas no âmbito do fundo verde, por exemplo, quanto que você vai pagar por tonelada, qual vai ser o processo você Vai fazer uma compra, submissions, ou vai ser cada um vai lá e apresenta a é, sua própria demanda, o seu próprio pleito, como que vai ser isso? Isso tem que ser definido no próprio fundo verde. Dentro da ONSCC, é, ficaram apenas alguns pontos. Entre eles, esse é, GMA, que é um pleito boliviano, Joint Mitigation Adaptation, está é, aqui uma representação de como eles é pensam, um o que eles querem é, nessa proposta boliviana é basicamente não ter esses requisitos tão associados à tonelagem de carbono para ferir resultados, eles pensam em e outros é, indicadores de resultado, só que eles mesmos não são muito claros do que eles estão falando. Então é um processo de discussão que já vem durando três anos e que está difícil de entender. Porque quando você falar ah, é co-benefício que você está falando, você tem pagamento do seu co-benefício, da educação com co-benefício. Não, não é isso, é múltiplos benefícios. e aí Então é não-cargo, não, não é não carbono Então eles têm uma própria dificuldade de expressar o que eles querem dizer com isso. Um outro ponto que é bem similar mas que eles estão mantendo como agendas separadas, é a questão dos benefícios de não carbono E aí também existe uma dificuldade por parte dos países africano, que são os que estão é, liderando essa agenda em explicar a diferença entre esses não benefícios de não carbono com os co-benefícios e as salvaguardas e quando as salvaguardas houve só uma, um pedido de submissões de experiências dos países quando da implementação das salvaguardas, não existe um ponto de agenda de negociação para as salvaguardas, isso é uma confusão também que eu para pelas pessoas, vou passar rapidão Contexto nacional, você tem a estratégia nacional, língua de referência e sistema de monitoramento como elementos para a rede. O processo de desenvolvimento da estratégia nacional já dura quatro anos. Acredita em mim, a gente quer que acabe isso, mas é um processo duro dentro do governo federal. É um processo que no decorrer do tempo sofreu de uma não legitimação do próprio processo. Então, um grupo que foi apontado para fazer a estratégia nacional não tinha nem portaria, percebe? não era um grupo que tinha uma portaria. Então não existe uma legitimidade dentro do governo federal para tratar do tema rédea. O que existem são duas pessoas tratando do tema rede E com isso o tema sofre. Então, é, de todas as discussões que foram feitas, chegou o texto final, que era aquele que o Carlos tinha mencionado. Esse texto foi submetido ao grupo executivo, passou ao Comitê Interministerial de Mudança do Clima, que está em cima do grupo executivo. E esse Comitê Interministerial decidiu que para a aprovação de uma estratégia nacional, e agora, enfim, um texto de consenso, que não é um texto ideal, mas que é um texto que cria uma estrutura legítima para tratar do tema réde do Brasil, seria necessário um decreto presidencial. Então, o MMA trabalhou numa minuta de decreto, que passou pela conjura do MMA e agora, recentemente, na semana passada, foi enviada à Casa Civil da Presidência da República. Então, se os senhores quiserem fazer pressão, é bater na porta da senhora Dilma e pedir para ela <risos> o decreto da Estratégia Nacional. Basicamente, o que o decreto e a Estratégia Nacional fazem, é, como o Carlos falou, ela tem vários buracos, a gente reconhece, se fosse Letícia Guimarães fazendo uma Estratégia Nacional de Rede no Brasil, ela seria muito diferente mas é uma estratégia que é um resultado de um processo de quatro anos, que foi liderado por várias pessoas, em diferentes momentos, e que levou a um texto de consenso. E todo texto de consenso, ele é lindo por ser um texto de consenso, mas ele é um texto muito vazio. Então, o que a gente luta para que seja aprovado e que seja pedivado é o principal dele, que é a criação de uma estrutura de governança legítima para tratar o tema. Porque aí não vai ser a Letícia e o Alexandre que encaminham demandas dentro da MMA e dentro de outros ministérios. Vai ser uma comissão nacional para a rede e aqui mais uma vez no prêmio dos Estados que a gente atendeu e colocou a participação dos Estados, com a participação da sociedade civil, para então definir quais são os princípios, as diretrizes e os critérios para que seja feita a captação e a alocação dos benefícios. Não dá para serem poucas pessoas no governo federal definindo isso. Por isso que não dava para estar tudo no texto da Estratégia Nacional. Então, o que ela faz é instituir essa comissão nacional, então com legitimidade para tratar do tema. Muitas das decisões dessa comissão nacional podem, inclusive, demandar a regulamentação. Então, não dá para duas pessoas fazerem isso. Então, é um texto vazio? Tem lacunas? Sim, mas ele é um primeiro passo para criar uma estrutura de governança com legitimidade, para então definir essas questões no Brasil. E eu acho que esse primeiro passo é um passo gigante, né? um passo sem precedentes. Então, é uma proposta que foi encaminhada pelo MMA Casa Civil, mas que não depende só da MMA, porque como essa comissão também conta com alguns ministérios, a exposição de motivos é interministerial. Então, por exemplo, pontos de, é, de conflito a gente já queria incluir essa questão da descentralização da captação desde o início do texto da Estratégia Nacional. Alguns ministérios são contra. Então, o fórum para discussão disso vai ser a Comissão Nacional. Ela fica mais vazia? Fica, sem falar da descentralização. Mas você dá legitimidade a um grupo para tratar disso. E aí vocês têm um espaço é, apropriado para colocar o pleito frente a todos os ministérios. É, é com a Secretaria Executiva da NMA... Tem essa ideia do sistema de informações que é então alimentada pelo MMA, mas que bebe que das informações também da Comissão Nacional. Tem essa ideia da criação de uma esfera consultiva, com câmaras consultivas temáticas. A exemplo do que foi feito com o um painel técnico, por exemplo, para salvaguardas, a gente quer criar isso para outros temas, tanto para o sistema de informação de salvaguardas, como para questões. É, relacionadas mesmo à captação de recursos. Existe, a gente reconhece, que existe na sociedade civil, nos estados, e até mesmo nos municípios, como foi dado o exemplo de Paragominas. Uma experiência extremamente importante que tem que ser colhida. Só que não dava para dentro de uma Comissão Nacional, que é deliberativa, para colocar um fórum de 200 pessoas. Então, criam-se câmaras temáticas para tratar os diferentes temas, é, colaborando diretamente com a Comissão Nacional. Tem toda essa parte técnica, que já está sendo executada pelo grupo técnico para obter o reconhecimento dos resultados, é, com base no sistema de monitoramento da cobertura florestal. Aqui não é pródese igual era no Fundo Amazônia, é essa ideia de expansão a nível nacional. E aí, com base nesses insumos, é feita então, pela Comissão Nacional, auxiliada pela Secretaria Executiva, todo esse processo que eu falei antes até obter o reconhecimento dos resultados e as informações serem colocadas no portal de informações de rede na onf As fontes de recurso se alimentam das informações do portal de informações, mas a ideia é que a captação e a alocação de benefícios possa se dar de forma direta. Em alguns casos ela passa pela comissão e em outros não, mas recursos não passam pela comissão. Ela é deliberativa de diretrizes, critérios, etc. Os recursos não passam pela comissão. Última slide. Meio que morrendo, é, os próximos passos, então, são: a aprovação do decreto que aprova a Estratégia Nacional de Rede, cria a Comissão Nacional para a Rede pela Presidenta. A minuta está na Casa Civil desde segunda de dez. Notícias tristes, trazidas. O desenvolvimento do sistema de informação de salvaguardas. O status disso é que a gente está trabalhando na descentralização de recursos para a Universidade de Lavras, que vai fazer a modelagem. A ideia é que o primeiro é, molde desse sistema esteja pronto ainda em 2015, esse é nosso ideal, mas os recursos já serão descentralizados esse ano. A submissão do anexo de rede ao BIUAR é feita em dezembro desse ano, que é o prazo do BIUAR mesmo. Temos que terminar o desenvolvimento do sistema modular de monitoramento das ações de redução de emissão, que é o sistema, uma plataforma de relato né, das emissões para a Amazônia e do Cerrado em 2015, para passar então à efetiva criação da Comissão Nacional, e essa Comissão Nacional é quem resolve questões relacionadas à captação e distribuição de recursos. E aí é um programa de implementação que provavelmente vai ser alterado por porque dependendo de quando a estratégia é aprovada, já tinham coisas para 2014 que não acontecem. Né? Mas a ideia é que seja dividido em três focos, né? a questão da captação, a questão da MRV e a questão de desenvolvimento do sistema de informações de salvaguardas e de uma matriz de impacto de carbono para fazer análises mais finas do impacto de diferentes políticas para então informar o financiamento de diferentes iniciativas. É isso, desculpa o passar do tempo, realmente fui um tempo longo sem conversas, espero que isso mude, fica aqui o meu contato, eu estou com o meu cartão ali com telefones, etc. Qualquer coisa eu sigo à disposição. Obrigada. Historicamente, o, o, a sociedade civil vem há muito tempo participando e tentando contribuir, trazendo aportes é, para a reflexão sobre o que é, como o red pode ser... É, Uh, realizado, se traduzir em realidade e de fato como aquilo que ele foi pensado inicialmente que é um instrumento de transformação de transformação de modelo, de mudança de paradigma de, de modelo de desenvolvimento a gente veio, viu aqui uh, a apresentação do, do trabalho uh, feito no Pará dos municípios verdes que tem, conta com a contribuição do, uh, do IMAZON, IPAN, e hoje uh, TNC, também, TNC também é membro do Observatório do Clima é, Mariana, me corrija se estiver errado, mas você participou do workshop em 2007 em Cairns, na Austrália é, Foi o segundo workshop de RED, nem tinha esse nome, não era, ainda não tinha a sigla RED, mas você participou desse workshop Foi o segundo workshop realizado pela Convenção de Clima pensando em, em incentivos para a redução de emissões de desmatamento Eu participei do primeiro junto com o Paulo Moutinho em 2006, em Roma, em setembro de 2006, foi quando o Brasil apresentou a proposta de incentivos positivos que, foi, que se baseava na, na, numa uh, proposta apresentada pelo Márcio Santilli, Paulo Moutinho, uma série de outras pessoas. Márcio Santilli do ISA, também é membro do observatório, o Paulo Moutinho do IPAN, outra organização do observatório. Pensando-se num fundo ou numa, num mecanismo para uh, recompensar aqueles esforços de redução de, de emissões de desmatamento e de degradação florestal. O Brasil, em 2006, apresentou pela primeira vez o que deveria ser um esboço, o que deveria ser o um esboço, na época era uma proposta de um fundo internacional, mas que, que acabou sendo a base do, do Fundo Amazônia. E ao longo do, de, de muito tempo, é, eu diria nem os últimos quatro, mas os últimos cinco anos, Letícia, a gente vem participando formalmente, desde que, quando forem estruturados aqueles três grupos de trabalho, é, de arranjos institucionais, repartição de benefícios e financiamento para a REDE, num processo coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente. Sociedade Civil participou, foram mais de 120 atores participando daquele processo, muitas organizações da Sociedade Civil, inclusive coordenando o grupo de trabalho. Na época era a Nathalie, ela estava trabalhando no governo uhum. do estado do Amazonas, coordenando o de trabalho sobre arranjos institucionais. A Karen Suassuna, que trabalhava então no WWF, coordenando a parte de financiamento para a RED, o grupo de trabalho. E o André Nauri, e, uh, do Ipan e o Saulo uh, uh, do do Isa coordenando a parte de reparação de benefícios e uh, corrijam se, se eu estiver errado, mas quando se formou o painel técnico para discussão de salvaguardas houve a participação também de, de algumas uh, alguns representantes de organizações, entre eles a própria Brenda participou do painel, o André Naur, uh, a Alice do ICV, uh, uh, a muitos aportes, contribuição, e trazendo nessa discussão de salvaguardas é um, o resultado de um, esforço, de um esforço anterior muito importante, que é referência não só aqui no Brasil, como... É referência hoje não só no Brasil, como para outros países, e até para a própria discussão de, de, de como a salvaguarda socioambiental de regra acaba sendo... Uh, considerada no âmbito das discussões uh, na Convenção de Clima que foi uh, princípios e critérios para a construção de, de salvaguardas socioambientais e além dessa experiência né, nós temos uh, uh, experiências no chão uh, de, de longuíssimo prazo uh, tem projetos de organizações uh, do, com participação das organizações da sociedade civil e atores locais uh, pelo menos voltados para essa lógica de de redução de emissões ou começando lá atrás, em 2003 com o desmatamento evitado, pelo menos desde 2003, a STVS, que é a Sociedade de Pesquisa e Vida e Educação Ambiental, lá do Paraná ele tem projetos no, na região da Mata Atlântica desde essa época, a gente tem o um projeto do Juma né, uma contribuição crítica fundamental na elaboração do PDD do né, documento de desenho do projeto para submissão ao e ao, ao, aos standards do Climate Community Biodiversity do, do IDESAM. É, agora, é, o diálogo e a participação com o governo federal, é, ele tem sido é, não se completamente sistemático. Todas, muito do que você apresentou é, agora, Letícia, e é, dos resultados recentes, seja na, na, na elaboração do, do, dos níveis de referência para a Amazônia, seja nessa discussão do documento que o governo pretende apresentar a convenção para né, dizer como a questão da salvaguarda, salvaguarda de conduta com relação é, consideradas no âmbito da discussão nacional careceram de, um, de um diálogo mais próximo e de uma participação da, da sociedade civil. Muitos dos grupos técnicos que você mencionou, é, é, eles são compostos, é, mesmo talvez com a FUNCAT, que seja onde tem um ponto org ali. É, sem a participação, creio eu, de representantes dos governos estaduais onde se tem uma ótima expertise, né? a gente tem uh, capacidade técnica no âmbito dos estados muito importante e ao mesmo tempo, na sociedade civil, muitas organizações elas elas, uh, elas têm um, um, uma produção técnica relacionada à agenda de rede que é muito, é, é, é muito importante e é de longo, longo prazo a gente tem uma expertise junto à sociedade civil Uh, também muito importante que, que não vem sendo, talvez, uh, aproveitado Isso nos traz uh, Um momento né, Apesar dos, dos avanços importantes que nós temos uh, uh, Na hora que o governo tenta uh, uh, Digamos, avançar No sentido de demonstrar Estamos, uh, dentro do desmatamento Temos performance para demonstrar Existem aspectos E contribuições da sociedade civil Que não, não acabaram sendo Até hoje incorporados nosso, trocamos mensagens na semana passada encontrei com, encontramos eu, Brenda e outras pessoas com o Adriano lá no Rio de Janeiro e esperamos dar continuidade a esse diálogo porque é, esse documento de salvaguardas que, ou como as salvaguardas orçamentais estão sendo consideradas pelo Brasil que o governo pretende é, levar à convenção ele, ele ainda carece de ajustes né, carece de ajustes, tanto no ponto de vista técnico como na descrição do, própria do processo em relação à Estratégia Nacional de Rede, assim, novamente, pelo menos desde 2010, o processo de participação de diferentes atores, dos estados também, ele se formalizou. E só que esse, esse processo, esse diálogo, ele, ele, ele também não foi sistemático. E pelo menos, talvez, há dois anos em que os encontros e as conversas elas são... São soluços aí, né? mais do que uma conversa constante, um diálogo constante, uma troca uh, importante. E, e houve muito aporte. Os estados, na, o GCF, uh, a força tarefa dos estados desde 2008 e 2009, produziu uma série de documentos, uh, atores uh, da sociedade civil, além do próprio Observatório do Clima uh, e das organizações que o compõem. Trouxeram muitos aportes para o desenvolvimento da Estratégia Nacional e que uh, o último documento ao qual uh, eu, tenho, eu tive acesso, que é um documento de dezembro de 2013, eu não sei se de lá para cá uh, foi compartilhado qualquer versão mais recente de onde estaríamos com, com a Estratégia Nacional, ele, ele ainda tem uma série de lacunas uh, muito importantes que, uh, que não. Uh, não se aproveita que mostra que muitos desses inputs e das, das recomendações de como diferentes atores podem e devem participar da estratégia nacional como é, essa estratégia nacional ela se, ela, ela se, se torna é, não a panaceia a solução de todos os problemas para quem tem áreas de florestas para quem trabalha pelo desenvolvimento sustentável para quem trabalha pela conservação e tem o desafio de enfrentar é uma lógica econômica que se contrapõe esse, esse, é, é, ao desenvolvimento sustentável e à conservação. É, é, nos parece que ainda existem é, muito, muitas lacunas, é, inclusive em termos de, é, do foco e da maneira como isso, é, como a, a estratégia nacional que, é, a princípio, é, descrito na, naquele documento de dezembro de 2013, Menciona um possível foco inicial na Amazônia e no Cerrado, como ela se, tra se transforma num, num, em algo de abrangência nacional e é, reforçando uh, de novo, não como uma panaceia, mas reforçando uh, e um acabouços de políticos, de instrumentos que fomentem soluções de acordo com os diferentes contextos. Na Amazônia, nós temos uh, eh, estados uh, em diferentes condições enfrentando diferentes pressões por desmatamento diferentes vetores de desmatamento em alguns casos é a expansão da agricultura em outros é a infraestrutura em outros casos a, a, a pressão é menor nós temos o caso do Acre onde, é, e em outros estados também mas o caso do Acre onde se conseguiu criar uma lógica onde REDE soma-se a, a uma série de outros instrumentos é, sustentando e, e tentando promover justamente essa mudança de paradigma, de modelo de desenvolvimento e não não só no estado do Acre, mas o estado do Acre é, é um exemplo é, bastante importante pelo estágio de avanço em que essa estra, é, a sua estratégia, o seu sistema, né, o CISA, se encontra é, nós temos ao mesmo tempo aqui no estado do Pará avanços importantes no estado do Mato Grosso avanços importantes no Amazonas, avanços interessantes que precisam são lições, onde a gente tem lições aprendidas que precisam ser é, aproveitadas pela estratégia nacional é, eu assim eu vou encerrar por aqui porque realmente eu, eu, talvez não eu consiga nem que horas são? é são assim, eu realmente vou ter que é, sair daqui meio que é, é, voando mas eu gostaria de deixar para talvez eu sei que você vai dar continuidade à sua apresentação e eu lamento o fato de não poder está fazendo, talvez, trazendo algumas indagações das quais eu não vou poder é, me beneficiar das respostas uh, mas eu tenho certeza que todos que estão aqui é, é, vão, vão dar continuidade a esse diálogo e, e nós todos aqui, todas as organizações que fazem parte são 35 organizações dentro do Observatório do Clima e a própria rede a gente tem o um maior interesse de que é, e o fato de você estar aqui é muito importante é que esse diálogo continue porque o nosso o interesse de todo mundo que está aqui é fazer com que isso nos traga resultados e não só recursos entrando para apoiar as estratégias isso é fundamental, fluir recursos mas que isso seja feito e, e de novo é, voltando lá atrás, quando o Hedge foi pensado como mecanismo é, ele, é, ele precisava ele, ele tinha como objetivo inicialmente ser esse é essa cereja do bolo que transforma paradigmas. Ele não é é, é. é aquele instrumento que consegue transformar a floresta como aliado da agricultura e não a floresta como a economia mais forte, que é a agricultura ali do lado, então vamos conservar a floresta e, e deixar de, de investir em agricultura. É uma paisagem é um instrumento que, que reforça uma paisagem suscetível, uma paisagem que a conservação. Vale a pena não só pelos benefícios que se traz pela, pela conservação da biodiversidade Da manutenção de serviços ecossistêmicos Pela manutenção da, da qualidade, de vida, qualidade de vida e acesso a recursos naturais fundamentais Para a sobrevivência e, e, e economia de milhões de pessoas que vivem em áreas de floresta Mas também seja esse, esse instrumento uh, que se some a outros uh, instrumentos Que levam a incentivos positivos para mudar realidades a gente ainda acredita que haja passos importantes que precisem ser tomados nessa direção. Novamente, eu lamento, eu vou ter que voar aqui para voar daqui a pouquinho. E fico à disposição, disso, a gente vai se encontrar daqui a duas semanas aí, é, provavelmente em Lima, né? E provavelmente, ah, provavelmente com certeza, na segunda-feira, no dia 17 lá no Brasil. E a gente volta a conversar. Mas é, o observatório está muito bem representado aqui, Brenda. Uh, uh, Mariano, o Manuel que vem mais tarde, não lembro quem mais um, do Observatório. Tá, tá o Bruno, por favor, e uma Flora está aqui também, uma Flora né? nosso um, amigos da Terra, o Esmeralda, também. Estamos aí à disposição de todos e parabéns aí pelo, pelo evento. Fico à disposição para outros momentos. Eu voltar a conversar com vocês. Obrigado. Vez. Bom dia a todos e a todas É realmente uma pena o Carlos não poder ter ficado E também tem notícia que a Letícia também está saindo daqui a pouquinho né? E aí a discussão, o debate vai, vai ser mais restrito é, Bom, no nosso caso, os Estados Os Estados têm trabalhado E trabalhado muito então, a gente tem exemplos aí de alguns estados da Amazônia que estão à frente do processo já há bastante tempo e que outros que estão um pouquinho mais atrás, a gente sempre olha para eles e diz, ó, um dia a gente chega lá. E aí nós temos, obviamente, como, é, digamos assim, um estudo de caso positivo, caso do nosso estado irmão Acre, que está bastante avançado no seu marco legal, e nas ações que já estão trazendo efetivamente é, resultados muito positivos para o estado, com uma entrada de recurso, inclusive. Outros estados estão avançados no um marco legal. Temos o caso do Mato Grosso, temos o caso do Amazonas e outros estamos trabalhando bastante. Caso do Amapá, caso do Tocantins, é, Rondônia, Maranhão. Mato Grosso, não, Mato Grosso e Roraima, é, mais ou menos a gente tem tentado fazer com que ele se engaje um pouco mais, mais no processo para até mesmo compartilhar. E o que tem acontecido é justamente isso. Os Estados, em função de que falta um marco regulatório nacional, o Estado tem trabalhado naquela proposta de acordo com a sua conjuntura com as suas necessidades, com as suas regionalidades. E, nesse sentido, a gente fica um pouco órfão no processo. Então, desde o início, lá, quando entrei na secretaria e que comecei a fazer parte do GCF, fiz questão de eu mesmo, como secretário, estar como representante da SEMA no GCF, que era justamente para trazer esse processo, dar um peso maior e uma discussão mais dentro do estado Mapá que a gente estava bastante atrasado com relação a todo esse processo e lá ainda no tempo como a Letícia falou no tempo da Nathalie, a gente trouxe a discussão convidamos para a gente participar e a gente sempre se dispôs se predispôs a colaborar com esse processo a gente cobrava da estratégia nacional o avançar, porque a gente precisava. A gente estava sentindo que tinha alguns estados que iam um pouco mais para cá, outros um pouco para ali, e a gente precisava ter o norte. E a nossa preocupação maior é que daqui a pouco venha um marco regulatório nacional e que diga, não, não é nem aqui, nem aqui, nem aqui, é para lá. E desconsidere todo o avanço que os estados fizeram. Essa é a grande preocupação nossa. Então, a gente começou a pressionar, como a Letícia falou, o momento de pressionar, então, a gente pressionou. Tanto é que a gente conseguiu, via Casa Civil, é, a instituição não formal, eu nem lembro se assim, foi formalizado, do, do, da Força Tarefa de Rede. Qual era o objetivo? Era justamente isso, aproximar os estados da Amazônia da discussão da Estratégia Nacional de Rede com o Governo Federal, e por incrível que pareça, a gente conseguiu três reuniões dessa força, três reuniões, uma delas inclusive é emblemática, porque as duas primeiras a gente teve lá no Palácio do Planalto, e uma foi emblemática porque a gente conseguiu trazer alguns, a Letícia estava sempre com a gente, mas a gente conseguiu tirar de Brasília algumas pessoas, chave nesse processo, como é o caso é, de gente lá de dentro da Casa Civil, onde nós tivemos o Carlos Klinck e o Johannes. Foi lá, eles foram lá, atravessaram a Amazônia, atravessaram o Rio Amazonas e na reunião que nós tivemos em Macapá, que foi treinamento que a gente teve, e a reunião do Fórum Secretário de Secretários do Meio Ambiente da Amazônia Legal, nós tivemos uma reunião da Conceitaria da né, Macapá. Eu ia apresentar alguns slides aqui, mas aí, em função do tempo, a gente suprimir para a gente discutir um pouco mais. E uma, um dos slides que eu ia apresentar era justamente um dos slides que a Letícia da apresentação da Letícia, que tinha os próximos passos dessa reunião, dessa apresentação que nós tivemos lá. E um desses próximos passos, ela colocou, e que era, um, era uma necessidade, continua sendo uma necessidade, que era dar continuidade... Nas discussões juntamente com os estados do Pacto Federativo Então está lá, claramente E isso a gente, depois dessa reunião em Macapá Que aconteceu em dezembro, dia 12 e 13 De dezembro de 2012 Passamos 2013 todo insistindo Chamando para a gente ter novamente Resgatar as reuniões da Força tarefa E a gente não conseguiu Virou 2014, ano de eleição, em 2013 a gente não conseguiu porque é, era pré-eleição, estava todo preparando para a eleição. E em 2014 era a eleição, então não tinha como. Só que é fundamental essa discussão. E a gente se sente, Letícia, assim, um pouco é, desprestigiado com relação a todos os avanços que os Estados já fizeram, quando a gente vê que o tempo... É utilizado como o principal indutor do processo ser desse jeito Que a gente tem encaminhamentos, discussões em nível federal Comissões, grupos formados E a gente não vê nesses grupos a participação dos Estados Representantes, não precisa tanta gente 200 pessoas realmente é uma situação que fica insustentável Mas representantes dos Estados Representantes da sociedade civil para que a gente possa contribuir no processo e até mesmo que esse processo de transparência que é exigido seja de fato transparente. Aí a gente vê duas situações. Esse processo que já foi agora, já foi. Esperamos que a gente consiga, de fato, a partir de 2015, ter essa proximidade para que a gente possa contribuir. E aí duas pessoas é humanamente impossível dar conta de tudo que precisa ser feito, concordo plenamente. Só que nós, vocês dois, tem que ver o seguinte, não são só vocês dois, nós temos no mínimo aqui mais nove estados querendo contribuir com vocês dois nesse processo, ajudar esse processo, tanto de contribuir quanto de compilar. Se, por exemplo, você chega com a gente e diz, olha pessoal, eu tenho aqui 2.300 e poucas contribuições de processo de consulta por internet no prazo Preciso de ajuda para compilar Eu tenho certeza que os estados disponibilizam pessoas para ajudar essa compilação Para ajudar no processo que for necessário Porque a gente sabe da necessidade que a gente tem É o Brasil e são os estados E a gente sabe que nesse processo a Amazônia, tanto é que foi encaminhado para o MFCCC Apenas o da Amazônia. Só que lá naquela tua apresentação tinha também de ampliar para os demais biomas. O um último item, se não me engano, dela. E ainda é uma necessidade, porque de fato a gente tem que envolver o restante do Brasil. E agora, nesse processo, a gente está mais preocupado ainda, porque, por exemplo, é, as salvaguardas sociais, principalmente... A gente precisa, de fato, ter o um envolvimento da sociedade civil nessa discussão. Só que aí a gente vê outros processos que estão interligados também sendo tratados da mesma forma. Que é o caso, por exemplo, do projeto de lei 7735, que institui o um marco regulatório de acesso a conhecimento tradicional associado a recurso genético e repartição de benefício. Pergunto, foi discutido com vocês, Estados? Foi discutido com a sociedade civil? Nenhuma discussão. E aí está sendo votado, está sendo tramitado em caráter de urgência no Congresso, trancando pauta, então vai ser aprovado do jeito que tiver, onde a gente tem relator sendo indicado, que é ruralista do Rio Grande do Sul, que fez um discurso lá, de apologia a incentivando a, a, a que produtores rurais é, hostilizem indígenas e é ele o relator que está sendo proposto para esse projeto de lei tão importante para a sociedade civil tão importante para os nossos ribeirinhos para as nossas comunidades tradicionais para os nossos indígenas então assim, é o mesmo processo o mesmo tipo de processo com relação a que a gente está discutindo aqui. Precisa de mais discussão. O governo federal precisa de mais abertura para que a gente possa contribuir, para que a sociedade civil possa contribuir. E aí, às vezes, a gente entende que não é o pessoal de baixo, digamos, o baixo clero, aqueles lá que estão carregando piano que estão fazendo isso. Mas, no final, a quem está que sempre com a gente, o Clink, foi uma vez numa reunião nossa. Aí ele manda sempre a Letícia. É a porta Letícia que recebe... O bar que tem que anotar tudo para levar para lá e disse: olha, o pessoal está reclamando de novo, já é 15 ª vez que eu tenho que trazer a mesma coisa. Mas é isso, a gente não pode é, não falar, porque o processo não está sendo condizente com a necessidade. A gente tem aqui, a Amazônia carrega o peso da redução de emissões em 60% da meta que o Brasil se propõe e a gente não é ouvido. A gente vê que o processo está andando, mas a gente não sabe exatamente como. Às vezes a gente tem que pegar, indiretamente, os estados, oficialmente, tem que pegar através de um amigo que participou de uma reunião e que teve acesso ao documento. E não deve ser assim. Os estados deveriam receber oficialmente do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Itamaraty, a informação, o convite, o documento, para que a gente possa contribuiu com esse processo ultimamente teve agora em setembro Magali esteve representando o Acre também a Mariane pela Amapá eu acho que só foram esses assim, dois estados de Sef nas consultas públicas do Itamaraty que era justamente nesse processo que foi colocado aqui só que assim, mais ou menos né? porque isso já tinha sido apresentado mas aí estava numa discussão ainda está aberto até dia 23 de novembro para as contribuições é, do documento lá, só que se a gente tivesse desde o início sendo consultado a gente já poderia ter discutido isso feito reuniões internas nos estados consultas públicas nos estados e a contribuição seria muito mais rica então, na verdade, o que a gente espera o que a gente sempre cobrou, justamente isso transparência no processo e uma discussão muito mais aberta conosco e chamem os Estados para a gente poder contribuir em diferentes níveis que muitas vezes, não sei se o governo federal acha que a gente quer é, detonar com o processo, não, a gente quer contribuir, a gente tem muito a contribuir os Estados estão em alguns temas muito mais é, avançados no sentido de que já fez, errou, refez e está refazendo constantemente, o Estado do acre tem uma experiência vasta nesse processo Entendeu? Os outros estados também estão avançando. E a gente já aprendeu muito com o Agri, porque o Agri disse: olha, não faço desse jeito porque a gente teve problema assim, assim, assim. Então a gente já melhorou o processo, mas aí depois, quando a gente melhora o processo, a gente também sofre algumas situações. A gente disse, olha, eu fiz desse jeito, mas no nosso caso não deu muito certo, por isso, isso, isso. Então o outro estado lá já melhora, já aperfeiçoou. E o importante é justamente isso é discutir com todos os setores envolvidos, com todos os atores envolvidos, para que a gente possa sair desse processo muito mais fortalecido e a gente pensar também o seguinte, Brasil tem a oportunidade de fazer é, uma política, uma estratégia nacional muito mais inclusiva. Alguns países já fizeram. Talvez seja a oportunidade agora de nós voltarmos à vanguarda para trabalhar nesse sentido de uma forma que a participação seja plena e muito mais transparente na discussão de todo esse processo. Tá? O meu tempo já esgotado, então eu agradeço e vamos ficar aqui para as perguntas, se tiver. Obrigado. <risos>